três gravando estamos aqui com dois companheiros com fábio castro e o fernando ustanis o fábio castro é um economista um universitário um doutorado em federal de abc economia política e o Fernando Ustariz é bacharel em Relações Internacionais, mestre em Economia Política Mundial pela Federal do ABC e industrialização do lítio boliviano. Vamos iniciar com o Fábio. A importância que tem do ponto de vista da análise do lítio para nós investirmos na produção e termos um caminho soberano nessa caminhada. Legal, Leonardo. É, obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder debater um tema que é muito importante, não só para Bolívia, mas para toda a América Latina em si. E Bom, o ponto principal que, se, que coloca o lítio como um componente estratégico para o processo econômico e social da, dos, das próximas décadas é o fato de que o lítio é o fundamento das baterias é, que que compõem a possibilidade de transformar a matriz energética mundial. Veja, o lítio não gera energia, evidentemente ele armazena energia, mas a possibilidade de armazenar energia é, faz com que a geração de energia possa vir de formas distintas. então Alguns autores vão discutir que é importante a capacidade de armazenar energia porque abre espaços para descarbonizar o sistema, né? ou seja, o nosso sistema energético é baseado fundamentalmente em é, energia de origem fóssil, ou seja, gás, petróleo, carvão, principalmente carvão na China. Né? A gente, aqui no Brasil a gente tem uma matriz mais renovável, né? porque o Brasil tem uma produção de energia hidrelétrica muito grande, mas na Bolívia, por exemplo, até hoje, a produção de energia é mais de 50% baseada na, através de termoelétricas é, com queima do gás natural. Então, a possibilidade, o lítio entra como componente-chave dessa transformação energética, em que você pode armazenar energia com alta capacidade. Então, esse é o ponto-chave para pensar o lítio como uma energia, a possibilidade da energia do futuro. Então, a Bolívia, por ter a maior fonte de lítio do mundo, se posicionou no mercado através do governo Morales, é, cumprindo o que na economia a gente chama do seu, do seu fator de vantagem comparativa. É, ou seja, tenho a maior fonte de lítio do mundo, então, pretendemos ter força no mercado e ser um ator ativo, não simplesmente um ator passivo que vai vender a matéria-prima. Então, o ponto de partida da, da hipótese de industrializar o lítio na Bolívia não é só industrializar o lítio, é fazer a internalização de toda a cadeia produtiva das baterias. Então, esse é o grande desafio que foi colocado pelo, pelo programa do governo Evo Morales, principalmente através... É, hoje, até antes do golpe, estava dentro, deve seguir ainda, mas dentro do... Ministério de Energias, né? há uma vice-presidência de altas tecnologias energéticas, onde esse projeto do lítio está colocado como estratégico para as gerações futuras da Bolívia. Portanto, o lítio não é, nem em um momento foi pensado em ser uma fonte material da economia boliviana do momento. Ele é pensado para gerações futuras, que vai garantir no futuro a autonomia, a soberania da Bolívia Então o lítio é colocado nesse sentido Portanto produzir baterias dentro da Bolívia E se colocar como um, um ator estratégico é, No mercado mundial O lítio ganha ainda mais força Na segunda década do século XX E, a, e o processo do lítio na Bolívia Tende a se acelerar Porque é, os carros elétricos Começam a se massificar E vários dos países desenvolvidos Passam a propor que até 2050 a, a frota de automóveis vai ser totalmente elétrica Pelo menos automóveis novos. E para a produção de um, de um automóvel elétrico, hoje, você precisa de 63 quilos, se não me engano, de lítio, de carbonato de lítio. E um celular, é o equivalente a 10 mil celulares, 10 mil smartphones. Então, a quantidade de lítio necessária para essa aposta em transformar a, a frota de veículos é algo que não existe a capacidade no mundo de produzir isso, essa quantidade de lítio. A matéria-prima da Bolívia vai ser determinante nesse sentido. Daí, a Bolívia fazer acordos com países para desenvolver com mais rapidamente tecnologias para produzir baterias dentro do país. Nesse caso, a Bolívia fechou um acordo com uma empresa alemã para produzir é, baterias de lítio e materiais católicos em La Palca, que é uma planta que é numa área de segurança nacional, que fica na próxima cidade de Potosí, que eu tive a oportunidade de visitar é bem é próximo à cidade, mas é numa região isolada, é, só nessa região os alemães teriam acesso à produção, portanto não teria acesso à matéria-prima, apenas resíduos da produção de, que é feita no salário de Uyuni, onde tem a planta Dipe. Portanto, a Bolívia assume a produção, até a, é, a produção de carbonato de lítio através 100% do Estado e os resíduos que sobram disso, essa empresa alemã que tem uma capacidade tecnológica maior, pode produzir hidróxido de lítio. Essa questão gerou muito conflito é, na véspera das eleições. A gente pode voltar nesse ponto. Então, o lítio para a Bolívia é uma aposta para o futuro. Um futuro de manutenção de um, uma política autônoma e de distribuição de renda e é, aumento da renda do país também. Uma maior produtividade possibilita aparecer uma renda maior. Então, o lítio entra nesse sentido como um elemento estratégico para a Bolívia. E o fato de dentro da Bolívia você produzir baterias, isso possibilita a América Latina, dado que a Bolívia está no centro desse continente, pelo menos da América do Sul, a gerar uma cadeia produtiva ao redor disso também. Por isso, também tem uma importância para a região, não só para a Bolívia. Uma vez que a Bolívia produz as baterias, fica muito mais barato produzir outro, um carro elétrico, computadores, celulares, etc. no Brasil. Por exemplo, na Argentina, no Paraguai. Ou seja, é uma possibilidade de industrialização. Então, esse projeto boliviano focava em industrializar os recursos naturais, o projeto é, do processo de câmbio. Portanto, industrializar os recursos naturais para atingir uma soberania econômica e social para o país. Por fim, é, Eu, só para Para o Fernando, Fábio, depois a gente volta... estou é, falando muito. Não, não, está tá ótima a contribuição. Fernando, eh fazer essa análise, porque teve a contribuição também dos chineses. Né? Inclusive, eles chegaram a falar eh, em 2019 que isso iria garantir por 50 anos um novo quadro né? do ponto de vista científico e tecnológico, quer dizer, uma independência do ponto de vista de ter um mercado interno, como que é isso? Liga o microfone, Fê. Ele não ligou o microfone. O micro... isso, agora agora é estamos ouvindo. Agora sim. É, bom, Leonardo, obrigado pela pergunta e muito obrigado pela oportunidade. Bom, esse interesse chinês, esse interesse alemão diretamente no livro no Lítio Boliviano, é uma derivação, é uma consequência do atual estágio da geopolítica do lítio. Por quê? Como o Fábio falou, quando se trata do lítio, se trata de um metal que tem um uso indispensável na produção de baterias e um uso que é, tendencialmente ao tempo, muito mais demandado. Vai ter uma oferta muito maior de lítio se entra nesse ponto. É, nesse sentido, a produção de carros elétricos, de satélites, até mesmo de celulares ou computadores com a bateria mais eficiente, está ligada justamente a uma maior corrida tecnológica de alta tecnologia, tecnologia de ponta e uma corrida produtiva e comercial. Bom, os países que mais estão concorrendo nessa disputa tecnológica e comercial são três, países, três quatro países, que são os Estados Unidos, a China, a Coreia do Sul e Singapura. Já os dois países que estão uma descendente estão caindo as duas regiões melhor dizendo, são o Japão e a Europa, notadamente a Alemanha e a França. Eles têm uma importância muito grande porque o lítio ele é utilizado para os carros elétricos e a Europa tem uma grande cadeia automotiva de suma importância no mundo que está totalmente relacionado ao futuro da cadeia do lítio porque se o carro elétrico ele vai ser mais, mais comumente utilizado, portanto, a corrida tecnológica para se fazer o carro elétrico competitivo de maneira que se consiga baratear o produto final, é de suma importância e de grande interesse dos países, das produtoras, das montadoras, de terem acesso a esse material. E mais importante, além da Bolívia ser o país que tem o maior número de reservas, o lítio é um metal que se encontra hoje atualmente muito concentrado. São poucos países que o produzem. Portanto, isso significa que você ter acesso a um país que produz lítio, significa já de antemão ter um produtor que tem uma inserção no mercado das commodities de lítio muito alta. Nesse sentido, faz muito sentido você se associar, você buscar esse interesse em um projeto desse tipo. Mas assim... E os países vão ficar que são os países produtores vão ficar de fora dessa corrida tecnológica, vão ficar de fora desse mercado todo? Bom, como ele está concentrado, abre assim uma janela de oportunidade para os poucos países, entre tem o ABC do Lítio, a Austrália, Portugal e a própria China, para poder conseguir ter essa oportunidade de desenvolver uma cadeia tecnológica, uma cadeia competitiva muito grande. E a Bolívia, como garantiu a soberania, como o Fábio bem falou, vai garantir a extração a partir dos seus próprios meios, a partir da sua própria criação tecnológica, a sua adaptação tecnológica, isso vai permitir é, se associar com certos produtores, a Alemanha tem a sua cadeia automotiva, a China produz lítio para todos os sentidos praticamente, é, para conseguir um desenvolvimento produtivo, tecnológico e consiga acender as altas cadeias de fato que a América Latina não se insere hoje em dia que está muito mais relacionada hoje à pauta exportadora da América Latina, da América do Sul em particular, com o mercado de commodities. E a ideia boliviana é justamente conseguir ascender a esses setores que têm uma produção com alta produtividade, que além disso tem um futuro muito grande pela frente. Hoje, de acordo com dados do US Geological Survey, o uso de lítio em 65% já é utilizado para a produção de baterias. Isso tende a crescer ao longo do tempo, na medida que os carros elétricos vão ser mais demandados, na medida que o número de satélites vai aumentar, que o número de smartphones, computadores portáteis vai aumentar. Então isso gera um interesse, gera uma demanda no tempo que vai ser muito consolidada. É isso. Que eu queria, eu agregar. Eu queria é, agregar aqui uma questão. Porque questão, é, o lítio voltou com força, o debate em torno do lítio, por conta das declarações do Elon Musk, que é aí o maior fabricante de veículos elétricos, e que ele diz que sim, que teve participação no golpe da Bolívia e que teria participação em qualquer país, em golpes de qualquer país, que fosse necessário. E recentemente, uma nova declaração aí, polêmica, ele diz que vai reduzir o preço dos carros elétricos, que hoje são muito caros, para 25 mil dólares, o que tornaria um carro popular, bastante acessível. É, e aí, dentro dessa perspectiva geopolítica, eu gostaria que vocês falassem a respeito dessa recolonização dos países. Então, o que aconteceu na Bolívia? É uma maneira de recolonizar o país e, da mesma forma, como Chile e Argentina, mais especificamente, como esses dois países estão encarando esse mercado internacional do lítio? Eles estão se preparando para essa, essa, esse novo momento? né? Porque também dizem que o lítio pode ser o novo petróleo. Então, estamos preparados, enquanto América Latina, para esse novo momento? Eu começo... É, o Fernando, é, ele tem estudado o lítio com mais profundidade, né? foi a dissertação dele, eu vou fazer um, alguns pontos e o Fernando complementa. Tá? É, a, a declaração, evidentemente, do Elon Musk, bastante polêmica, mas antes disso, teve uma, decala, uma declaração, que não foi muito falado aqui, de um, de um senador americano, Richard Black, que disse que os Estados Unidos precisava parar de interferir na política externa dos países da América Latina, que é, é, eles viram que a China estava muito forte na América Latina e que não seria legal, ia dificultar os negócios americanos, esse tipo de associação com a China. Então, essa declaração também é muito importante para pensar esse processo. É, mas, de fato, é uma declaração de Twitter né, bastante... É, me pareceu de um menino mimado algo assim é eu faço o que eu quero tá. final de contas ele tem nas costas um bolsonaro que faz qualquer coisa que ele quiser muito provavelmente então fica fácil né na América Latina o país a maior economia da região tá sob um governo é, tal qual a gente conhece enfim mas é... A Argentina e o Chile, eles já exploram o lítio há muito, há bastante tempo. Né? O Chile, se eu não me engano, é um dos maiores produtores de lítio. O Fernando depois pode confirmar. E eles fazem através de é, empresas multinacionais que é, exploram a, a riqueza do país. Né? Isso já é, é consolidado nesses países a produção de commodities de lítio. Veja que diferente da Bolívia, eles produzem a commodity, né? Eles produzem o carbonato de lítio ou hidróxido de lítio. E a Bolívia se propunha a produzir também dióxido de lítio e carbonato de lítio, mas avançar com a endogenização da cadeia produtiva para produzir baterias. Então, essa é a grande diferença é, do projeto boliviano. Mas o ponto-chave que os países como Chile e Argentina é, avançaram antes na produção do que a Bolívia, é que o, o lítio boliviano ele tem uma característica, o que alguns autores vão chamar de mais sujo. Então, antes do Morales, já se sabia da existência do lítio. Não é que o Morales inventou o lítio na Bolívia, né? É, só que nenhum tipo de associação deu certo. Porque cada salmoura, né, ou seja, o lítio é um, é um mineral, né, um metal, é que se produz através da evaporação de salmouras. E cada salmoura de determinados salários possui uma configuração diferente. E o da Bolívia tem muito magnésio. Principalmente, o que deixa mais caro fazer a extração do lítio. Então, por isso, no começo, quando começa a se avançar alguma é, indústria do lítio em âmbito global, foi muito mais barato explorar no Chile e na Argentina. Na Bolívia, ficou parado. Tentou-se uma, uma associação com uma empresa americana, ainda no governo Banzer, se eu não estou enganado, Fernando, depois se tiver certeza pode falar, com uma empresa americana que é a Lítico, se eu não estou enganado, é a Lítico, então, eles fizeram uma associação, chegou a firmar um acordo, mas quando eles viram a qualidade do lítio, eles saíram fora. Então, e essa mesma empresa foi para o norte da Argentina, onde tem uma outra grande reserva de lítio, porque lá é muito mais barato. Então, explorar lítio na Bolívia é muito mais caro, pelo menos era, nos anos 90. Quando o Morales assume, ele resolve fazer uma endogenização e preparar a possibilidade da Bolívia ser um produtor de lítio. Porque se você for pensar bem, o Evo entrou em 2005, nós estamos em 2020, até agora não se explora o lítio de verdade. Por que será que isso aconteceu? O Leonardo, que é um grande é, jornalista latino-americano, conhece bem a Bolívia, sabe que chegar ao salário de Uyuni 10 anos atrás já era difícil, imagina 20. Uma, uma falta de estrutura, de infraestrutura, de, de integração, de comunicação no país que inviabilizava qualquer negócio na região. Além disso, a Bolívia não tem saída para o mar, não tem saída soberana para o mar, o que dificulta qualquer interesse de uma empresa estrangeira em, em trabalhar nesse país. Enquanto você tem reservas suficientes Argentina e na Argentina e no Chile, não é interessante produzir na Bolívia. Só que agora mudou de patamar, porque o carro elétrico muda a estrutura a, a, a, essa busca de ampliação das frotas de carro elétrico muda radicalmente a estrutura do mercado de baterias e do lítio. Como eu disse no começo, é uma quantidade totalmente diferente a necessária para produzir um veículo com relação a um smartphone, por exemplo. Então, a produção de lítio na Bolívia, por mais cara que seja, que a Bolívia desenvolveu a própria capacidade de explorar, ela agora é necessária pela quantidade de lítio que o mercado precisa. Então, essa necessidade vai fazer os olhos virarem para a Bolívia. Então, a Bolívia, por um tempo, conseguiu desenvolver, criou estradas, fez satélite para ter comunicação, porque é difícil você fazer uma integração de telecomunicações na região do Salar de Uyuni, por exemplo, onde está a planta mais importante. Então, o satélite resolve esse problema, porque você não chega com cabo de fibra ótica, é muito difícil. Então, essa instalação do satélite, por exemplo, é chave nesse sentido, o satélite Tupacatari, porque... Os chineses vão emprestar o dinheiro, fazer o satélite lançar, ensinar os bolivianos a manusearem isso. Bom, é, os chineses têm interesse em que a região esteja adequada para os seus interesses, para os interesses dos negócios chineses. Então, eles investiram em estradas, etc., é, na Bolívia. Então, esse fator dessa mudança de, de patamar que os carros elétricos, essa busca por ampliação da frota de carros elétricos traz, coloca o lítio boliviano em um outro patamar. Por isso, essa mudança acontece, ainda, é, acontece no, na segunda década do século XXI. A partir de 2013, 2014, que os olhos começam a virar para a Bolívia, começam a discutir com a Arábia Saudita do lítio, né que você comentou como o um novo petróleo. Então, é, a Bolívia passa a ser um país que está sendo observado. Né? E, e até esse momento, a maior parceria estratégica da Bolívia era a China. Então, nesse sentido, é, para além do golpe ter um, um fator determinante com o lítio, a associação e parceria com a China é muito mais determinante, né? porque é, evidentemente os discursos do Trump são anti-China. Basta ver o que foi dito no, no, na, na ONU essa semana. Tá? Uhum. É, então, esse tipo de desenvolvimento Autônomo, soberano, em que ainda tem Parceria com a China Não interessa para o Elon Musk nem para o governo americano Então é, tá Esses menos. elementos trazem é, Algumas questões sobre isso tá? Vou deixar o Eu Fernando vou. agora complementar Liga o microfone, Fernando Agora estão me ouvindo, né? Então, beleza é, Bom com relação Primeiro uma coisa, a parte com relação à extração de lítio, é uma coisa que você tem que entender que o Fábio realmente falou, tem uma dificuldade de acesso logístico, etc. Até teve uma tentativa dos americanos tentarem extrair o lítio, há mais ou menos um pouco mais de 15 anos atrás. Bom, só que quase mais de 15 anos, quase 20 anos depois, as tecnologias para extração do lítio mudaram, melhoraram, e com relação à extração de magnésio, isso foi um acerto um ganho tecnológico muito grande dos bolivianos. Por quê? É, quando há o lançamento da estratégia para a industrialização dos recursos evaporativos da Bolívia, você tem um processo de dois, três, quase quatro anos, onde há o aprendizado para se extrair o lítio. E com relação ao grande número de dejetos que se que se deixava, com relação à grande quantidade de magnésio, houve uma adaptação, houve um desenvolvimento tecnológico chamado pelo ex-gerente geral, que é o equivalente ao presidente de uma estatal aqui no Brasil, é linha de los Subfatos, que esse novo método de extração de lítio permitia lidar, permitiria é, conseguir trabalhar com esse excesso da quantidade de magnésio, que é particular desse salar, e isso foi fruto de investimento em pesquisa, em ciência, em adaptação tecnológica na Bolívia. Isso foi muito importante para eles conseguirem viabilizar, depois de um tempo, a extração, ainda aqui de maneira piloto, para você conseguir desenvolver a cadeia produtiva do lítio. Isso é muito importante. O Fábio falou que ainda não se extrai em lítio em grande quantidade, e é verdade, muito do, muito do porquê, eles estão preparando um projeto integral, onde você tem a extração, e a extração tem que ser competitiva, de fato. É, ano passado já o preço do lítio caiu, é, então você tem que ter um investimento muito grande na extração para ser competitiva e também na industrialização. A industrialização é a, parte, é a cereja do bolo, é a parte mais importante de todo esse processo, que entra justamente a ideia da colonização, como você mesmo disse. É, a entrada do Evo Morales no governo se deu do que contra muitos dos analistas, até dos movimentos sociais, chamavam da colonização do Estado. Ou seja, em outras palavras, é, o Estado que se submetia aos interesses estrangeiros, funcionando dessa forma, como uma neocolônia, e também um Estado que buscava colonizar os costumes e a forma de vida do povo. que Tem uma maioria indígena importante, tem um segmento super importante, que há 500 anos é ameaçada, é deixada de lado, é perseguida. Então, nesse sentido, a colonização do Estado uma marca da extração mineral boliviana, onde as elites deste país estão, entre aspas, acostumadas a funcionar desta maneira, como em outros países da América Latina. E bem, a ideia do governo Morales de romper com esse tipo de produção do Estado, aí vem a ideia do Estado plurinacional, é muito importante, pois ela busca é, romper com esse processo neocolonial e buscar um processo integrador de desenvolvimento a partir dos recursos naturais. Isso, acender as cadeias produtivas, não num segmento pouco importante, mas num segmento do lítio, onde você produz baterias com alta tecnologia agregada e com soberania na produção na extração do lítio, isso causa uma ruptura, isso causa uma certa inflexão nas possibilidades de ação dos Estados Unidos, que está em uma guerra comercial com a China. É, a China, nesse sentido, tem interesse em crescer, tem interesse de aumentar a sua influência. E, bom, isso parte por se associar, como justamente o Fábio falou, com a China, mas também com os europeus, que estão numa descendente há alguns anos, há pelo menos oito anos, importante da cadeia de lítio. E, como eu disse anteriormente, o lítio é importante para a cadeia automotiva. Então, isso implica que haja concessões feitas por vários países, principalmente a China e a Alemanha, para conseguir o, o lítio boliviano, uma associação onde tem transfer, transferência de conhecimento, onde você tem a produção dentro do país, da, da parte mais importante, que é a produção de baterias, e isso interfere na guerra comercial e tecnológica que a China e os Estados Unidos estão tendo neste momento. Então, é a agressividade que os Estados Unidos estão tendo há vários anos... É um reflexo dessa disputa com a China. Então, eu diria que está nesse quadro maior, está nesse quadro maior a China, a disputa tecnológica da China com os Estados Unidos. Obrigado. Mariano? Sim. Sí, um... Just... Yo, eh, desde que Evo Morales en 2006, bueno, yo viví en Bolivia muchos años y, y, y además eh, he observado, digamos, eh, cuáles fueron las políticas del litio por lo mencionado o incluso por diferentes actores, ¿no? Eh, en un momento la decisión del gobierno fue que no era prioritario porque porque Bolivia necesitaba primero una, una redistribución de la riqueza la pelea por la asamblea constituyente que fue muy dura eh, los intentos separatistas en 2006 2007 2008 eh, y eso hizo que eh, más allá de que desde el inicio del gobierno Morales hubo eh, aportes de de personas vinculadas al área eh, que, eh, que incluso de manera desinteresada participaron en Bolivia junto al, al Ministerio de Minería, al Ministerio de Desarrollo Productivo, para tratar de, de buscar una industrialización. Si uno va a los archivos periodísticos en Bolivia, observa que eh, los gobiernos intentan hacer algo con el litio desde hace aproximadamente 90 años, eh, y que que en el, en el marco de la sustitución de lo que fue en su momento el estaño, que fue Bolivia también era el primer productor de estaño hasta la, hasta la primera mitad del siglo XX, eh, como lo fue en el siglo XIX con, con el caucho, lo que provocó la, la guerra del acre con, con Brasil, donde Brasil termina apoderándose de, de gran parte de, de, del acre boliviano, eh, porque ahí estaba una de las fuentes de, de dinero muy importante. Eh, y lo que pasa, lo que, lo, que, lo que terminó pasando es que Evo Morales tomó la decisión de, bueno, eh, mientras esto no sea para los bolivianos y, y, y no aparezca un país o una empresa que nos aporte ese salto tecnológico que no tenemos, salto tecnológico tanto instrumental como humano, eh, bueno, esperaremos, ¿no? Eh, y lo que vemos hoy es que Bolivia tiene la, la mayor reserva del mundo, eh, el litio, pero que Chile actualmente es el mayor proveedor, casi tiene, la, tiene un poquito menos de la mitad. Y después está Australia, después está China, después está eh, Argentina. Entonces la desventaja de Bolivia es la falta de tecnologías adecuadas, personal eh, especializado en infraestructura. Eh, hoy con el golpe de Estado... Digamos, ese sueño de, de industrialización parece mucho más lejano. Eh, y, y, y lo cierto es que eh, eh, ese, ese caudal también está en debate porque en la zona en la cual se encuentra el litio en Bolivia también es una zona de, de mucha, mucho valor eh, turístico y además de mucho valor medioambiental. Eh, entonces, eh, esto representa un enorme desafío para Bolivia. Y, y creo que el otro desafío que sería vital es que eh, en el eje del litio, que están Argentina, Chile y, y Bolivia, si, si se logra, digamos, Chile puede estar en, en el corto plazo, este 25 de octubre, eh, hay una, una, un, un voto, un referéndum para tratar de establecer la refundación de Chile a través de una asamblea constituyente, y eso tal vez permita, digamos, un país que empiece a mirar por primera vez sin la sombra de la dictadura de Pinochet, sin la imposición de leyes eh, fundamentales que dejó Pinochet, eh, sin la tutela eh, autoritaria que tiene Chile, Argentina, con la presencia de Alberto Fernández, un gobierno progresista, y la posibilidad que nos están dando las encuestas en Bolivia, que, que de aquí a tres semanas, eh, un poquitito más, eh, eh, realmente el, el movimiento al socialismo pueda volver al poder, eh, eh, nos indicaría que ese triángulo del litio, que pueda ser trabajado por gobiernos de corte progresista, creo que es la única salida que hoy tiene tiene en el marco mundial, además de pospandemia, eh, que es la integración. Yo creo que es necesario ese trabajo conjunto eh, entre la Argentina, Chile y Bolivia, un intercambio tecnológico de infraestructura y de recursos humanos eh, que permita eh, que el Cono Sur eh, se beneficie, no solo Chile, Bolivia y Argentina, sino que el CONOSUR se beneficie de una tecnología que puede ser fundamental eh, para reemplazar a, a, a, los, eh, a los recursos fósiles. Eh, eh, así que me parece que, que sería importante, y a, a ver qué opinan acá los compañeros que, que conocen más del tema, eh, esta necesidad de, de que el litio puede permitir una integración eh, y un poderío sudamericano, eh, respecto a eh, los otros países que, que también están desarrollando, que tienen muchas menos reservas, pero lo que tienen a favor es el know en eh, respecto a, al, al aprovechamiento de lo que ellos tienen. En este caso estamos hablando obviamente de China y de Australia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo observan, tal vez incluso en el corto plazo, a necessidade de que haja um projeto integracional em torno do lítio entre a Argentina, Chile e Bolívia. Obrigado, Mariano. É uma pergunta muito importante porque é, realmente é uma pergunta que busca propor saídas, né, para a questão. E eu estou de acordo com Mariana porque historicamente a, a América do Sul, pelo menos, bom, América Latina como um todo é, foi fundamental manter os países segregados, sem muita interação, para que fosse possível manter um processo colonial. Esse, e não é diferente com o lítio, evidentemente. Né? É, tanto a Argentina como o Chile, eles produzem através de empresas multinacionais é, voltados para fora, né? como a gente diz na economia. E produz voltado para fora, não para o mercado interno ou o um mercado regional. Não se produz carro elétrico na América Latina, até onde eu sei. Toda, toda essa essa riqueza vai para fora para ganhar valor agregado e depois ser vendido de volta se for criado um mercado de carro elétrico na região. Então, é, com o mercado de consumo, com a quantidade de pessoas que nós temos, vamos olhar só para a América do Sul, com a capacidade é, de recursos naturais que nós temos, uma, uma integração entre esses países, tendo acesso... A, a maior parte da, da, dos recursos naturais necessários para o e acumulação dos países ricos, isso seria um choque muito grande para a economia mundial. Com certeza vão trabalhar para que isso não aconteça. Né? Imagina só o Brasil, a quantidade de ferro que tem, na própria Bolívia tem uma quantidade de, de minério de ferro enorme, né tem uma usina sendo construída e em disputa já pelos golpistas, né Mutum. Então, imagina só, temos baterias, temos aço, temos ferro. Temos o necessário para produzir é, a, os produtos de consumo da, da, da sociedade contemporânea, mas temos um processo histórico de colônia que a gente não consegue romper e fica inviabilizado até então é, uma integração. Por mais que durante o processo da, da onda rosa, né, como alguns autores chamam, né, da onda, da, da virada à esquerda, né, um, um momento progressista na América Latina, na América do Sul, Principalmente, é, não se conseguiu dar esse salto de integração econômico, muito mais ficou muito mais no âmbito político. Tentou-se infraestrutura, é verdade. A gente não tinha nenhum tipo de infraestrutura de conexão com os países, né? A gente não tem uma rodovia interoceânica adequada até hoje, por exemplo, né? o que passaria aí por Peru, Bolívia, Brasil e etc. Mas é. A possibilidade de que os países resolvam ter autonomia e soberania sobre os seus próprios recursos, com certeza gera calafrios nos, é, nos chamados donos do mundo. Né? Mas é, ao redor do lítio, como um recurso muito concentrado, em que se os três países realmente se integrarem, eles vão controlar totalmente o preço no mercado mundial, eu entendo que seria é, uma chave para uma transformação mais profunda da região. Mas isso depende de fatores como ter uma nacionalização no Chile, é isso que vai ser discutido na, na Assembleia Constituinte, os Fernandes estão dispostos a algo para avançar, assim na Argentina. A Bolívia, sim, já é nacionalizado, né? É óbvio que agora com os golpistas eles estão querendo legitimar o golpe para poder passar a bola para frente, né? poder acumular o dinheiro entre as classes dominantes. Mas é, é uma possibilidade que com certeza existe e por isso o lítio precisa ficar sob controle. E aí, entre outras coisas, motivar determinados tipos de golpes e etc. Fernando? É, bom, é, eu compartilho da, é, boa parte da visão do Fábio, é, Portanto, eu acho que eu vou fazer um tipo de advogado de diabo aqui para essa resposta. Bom, é, eu acredito que se, se tentar uma integração é, produtiva, comercial, tecnológica, com relação ao lítio, é, a bomba que vem do outro lado é muito grande. É, se a gente pegar, pra, só para fazer analogia com relação ao OPEP, com o caso dos países exportadores de petróleo, o que se tentou fazer, ou o que se faz, hoje é um tipo de desagregação desse setor muito grande. Você teve que ter, na época do nacionalismo árabe, do nacionalismo dos recursos naturais do Oriente Médio, na Ásia Central, uma força muito grande desses países, e da, principalmente das elites de vários desses países, para para se apoderar do, do petróleo. Eu não vejo que... Na América do Sul, há algo similar o um movimento das elites pela nacionalização ou pela apropriação das rendas, da, da riqueza proveniente do lítio. Esse, esse foi um fator fundamental para se formar o OPEP Não apenas dos movimentos de base naqueles países, mas também das elites. A Arábia Saudita até hoje é intocada. Eles têm presença militar dos Estados Unidos defendendo o país de qualquer tipo de ação defendendo o governo e eles têm a, a manco eles têm a empresa estatal deles de petróleo que ninguém toca é, o Irã também tem, mas teve a revolução teve outras coisas é, a Venezuela colocou um, uma divisão de 50% para os produtores, 50% é, para o país ah, os Estados Unidos também não encheram é, não tentaram nada contra isso, até porque eles precisavam do petróleo. E eu acho que é muito importante ter em mente que a associação que teve para construir a OPEP, ela teve uma ideia muito mais de apoio junto com é, as, as classes mais populares desse país, mas também com as elites. Coisa que, com relação à América do Sul, eu não vejo, e aqueles que nem o Fábio veja nem outra pessoa nesse sentido. Portanto, é muito mais difícil esse tipo de concertação política. Isso não significa que não tem que ser tentada. Isso é uma coisa diferente. É, também, as políticas dos três países para com o lítio são bem diferentes hoje. É, a Argentina ela consegui, conseguiu desenvolver um conhecimento tecnológico do lítio que é bastante interessante. Acadêmico, também relacionado a ciências sociais, ele tem empresas multinacionais que extraem o lítio, eles têm um conhecimento já de muitos anos que é muito interessante. Você tem até a ideia da vinda de uma empresa italiana para produzir e industrializar as baterias de lítio na própria Argentina. Isso foi tentado o governo provincial, eles têm até inclusive uma estatal que é parceira acionária na exploração de lítio. E o que é diferente com relação ao Chile, eles tentaram o modelo deles próprio de totalmente privatização vinda das empresas multinacionais das empresas. Eles têm, inclusive, uma nacional, uma empresa nacional privada, que extrai o lítio, muito grande, que eles investem profundamente na extração, que é algo que, como eu falei anteriormente, mudou dos últimos 15, 17 anos para cá. E, para você ter uma concertação, você teria que pensar melhor as políticas. Porque, por exemplo, a Bolívia teve que criar esse setor a partir de 2006 do nada, do zero. Investiu muito dinheiro investiu 2 bilhões de dólares nisso. Não é pouco dinheiro que se investiu. É, já a Argentina, como teve um processo mais provincial, é, faltou dinheiro nesse processo, ainda que eles tenham uma quantidade de conhecimento acumulado, eles têm um conselho de ciência e tecnologia muito importante, que ajudou nesse sentido, é, para a produção do conhecimento de lítio, tanto no ano das ciências sociais, quanto no ano das ciências das engenharias, etc. Já o Chile, é, com relação à confederação para fomento da do, do cobre, ele tem muito pouco aporte estatal, tem muito pouco a forma de fazer valer a vontade do Estado caso haja uma virada progressista, mudança de constituição. Então, acho que o desenho para se pensar uma concertação com relação ao elite tem que se pensar que vai ter uma reação muito grande do outro lado e também pensar muito bem feito porque, como o Fábio mesmo disse, está tudo separado. As políticas estão muito diferentes. Então, pensar uma concertação, pensar uma forma de você articular essas políticas, demanda uma inteligência, demanda um processo muito grande, que até hoje não se vê, e que demanda, além de uma vontade política muito grande, uma vontade técnica, para se tentar conseguir amarrar esses caminhos tão diferentes que as políticas estão tendo. Obrigado. Eu vou... Agora, é, tentar amarrar com eu, a Van e o Mariano, fazendo cada um uma pergunta, vocês vão ouvir as perguntas e depois tentar amarrar no final. A minha é o seguinte, é, os chineses, numa reunião com a Gabriela Montanha ou com a Adriana Salvaterra, com que eram autoridades do governo boliviano, disseram o seguinte, que com aquele acordo que estava sendo fechado com a China, a Bolívia teria 50 anos de mercado interno garantido. Ou seja, colocava num outro patamar a, a relação, o que a Bolívia tinha muito medo. Né? O golpe, inclusive, contra o Evo, deu um pouco deles. Então, a minha pergunta é justamente essa. Se vocês veem que existe uma relação entre uma, um posicionamento soberano e essa retaliação, por assim dizer, da Tesla. Van? assim, eu queria só uma perspectiva, é, com esse caráter de conclusão. Uma perspectiva, o Fernando falou um pouquinho, mas a Bolívia tem eleições agora, dia 18, e o MAS está na frente com o Luiz Arce. Não sabemos o que vai passar, né? O que pode acontecer aí. Mas qual é a perspectiva de a Bolívia seguir neste caminho que vinha sendo adotado por Evo Morales de soberania e de desenvolvimento? Então. Existe? Vocês veem essa perspectiva? E também o Fábio falou brevemente que é, quando a Bolívia fez o um acordo com a Alemanha, teve muita repercussão interna, teve ali uma, uma grande disputa. Então, existe essa possibilidade, vocês veem, de retomada daquele caminho ou realmente, depois de tudo o que aconteceu, é, a comoditização é meio que um rumo sem volta? Mariano? Está, está cerrado el micrófono. Perdón, Vanessa, tienes razón. Eh, creo que mm, mi pregunta va apuntada a... Eh, es decir, quizás es un ejercicio que les pido un poco, una ucronía, ¿no? Un poco un ejercicio futurista, es... Eh, mm, Evo Morales, el proceso de cambio logró, digamos, Bolivia en su momento, antes Evo Morales era el país más, eh, eh, el segundo país más pobre del continente luego de Haití y, y eso cambió radicalmente y durante el Evo, el gobierno de Evo Morales se lograron las reducciones de pobreza, extrema pobreza, restitución de la riqueza, bueno, una serie de elementos, eh, mortalidad infantil, eh, eh, alfabetización, etcétera, muy importante, eh, eh, Bolivia viene tan atrasada que a veces uno, en términos de, de la necesidad de desarrollo un ejemplo que les doy era eh, se había inaugurado un hospital de primer nivel en el Alto cuando yo estaba viviendo allá en Bolivia y, y en el, por ejemplo en, la, en el área de oncología eh, había un área que estaba cerrado que era de oncología pediátrica ¿por qué? porque había solo dos oncólogos pediátricos en toda Bolivia y eso es algo que un proceso de cambio no puede resolver. Porque no tiene el tiempo factible para, para formar a para esos médicos. Es decir, si no los exporta, no, no tiene la manera, digamos. Y hay que ver si si un oncólogo pediátrico en Argentina o donde sea, decide digamos cambiar su vida para ir a, a resolver eso. Entonces hay tiempos políticos que son demasiado largos en los cuales no se puede hacer, no se le reclama la industrialización del litio, pero ¿cuánto tiempo factible, real, puede llevar una industrialización del litio que haga de Bolivia potencia? Y no solo de potencia, sino de una Bolivia que con ese litio tenga valor agregado. Y entonces hablemos de que Bolivia, en este además de lo del gas y el petróleo, que, que en cierta manera es interdependiente de Argentina y Brasil, eh, si Argentina y Brasil deciden ser autosuficientes y no comprar gas a, a, a Bolivia, Bolivia estaría muy perjudicada económicamente. Si Bolivia logra un, una industrialización propia en el litio, estaríamos hablando de que Bolivia puede ser una de las potencias del mundo. Porque su producto bruto interno, una serie de situaciones, obviamente se necesita después para eso un gobierno que decida qué hacer con esos recursos si Bolivia estuviera a la disposición de hacerlo, y, y las ayudas internacionales eh, generosas eh, y no coercitivas, ¿en cuánto tiempo se podría generar un desarrollo del litio eh, que permita a Bolivia ser un país eh, soberano eh, en sus recursos naturales y autosuficiente económicamente? Esta es mi pregunta. Bom, vou começar. É, vou agradecer mais uma vez o Leonardo, a Vanessa, o Mariano, pela essa oportunidade, desse bate-papo muito é, construtivo. A pergunta do Mariano realmente é uma, vamos dizer, uma bomba né, para pensar o futuro, mas eu acho muito importante. Eu organizei aqui as três perguntas em passado, presente e futuro. né. O Léo perguntou a possibilidade com os chineses, né? essa questão do mercado que está sendo gerado. A Vanessa, a questão, como é que vai ficar com a eleição, que é o que está agora, que está acontecendo. né? E o Mariano foi que dá, quis dar esse salto. Né? Quanto, quanto tempo leva para fazer com que a Bolívia saia da pobreza? né? Afinal de contas, o país tinha quase 60% de pobres quando entrou o Morales, e chega a quase 30% em né? é cai pela metade né? a quantidade de, de pobres na Bolívia. E a, a miséria extrema, né? a pobreza extrema, cai de 15% da população para menos de 5%. Então, são saltos muito importantes né? desse do, do chamado processo de câmbio. Então, eu vou o, vindo do passado, né? buscando ali os acordos que foram feitos, né? do LIT, para pensar... Porque o LIT, como eu disse na minha primeira fala, é, a, é, o, é o projeto do futuro boliviano, é a aposta para o futuro. Então, como a gente discutiu todo, todo o tempo, não tem ainda Uma produção que gere resultado Para o país, é um processo de investimento Para o futuro é, Quando o, o Leonardo colocou né, A discussão com a Adriana a salva né De que a China garante um mercado Para 50 anos, é, é verdade Porque o fundamento dos acordos Com empresas estrangeiras para explorar O lítio, industrializar o lítio na Bolívia Ele tem como base é a garantia dessas multinacionais que vão fazer o acordo, de que garanta o mercado para a produção. Isso é um fundamento que está dentro da estratégia do lítio boliviano. Ou seja, se uma empresa quer fazer um acordo para explorar lítio na Bolívia, precisa garantir o mercado. Esse é um ponto mínimo do acordo com qualquer empresa para explorar lítio na Bolívia. Então, por exemplo, no caso dos alemães, eles fizeram um acordo de 70 anos para explorar o lítio, para produzir hidróxido de lítio e baterias de lítio. Ou seja, de acordo com o decreto em que a empresa mista pública entre a ILB e a CISA, a empresa alemã, foi fundada, elas tinham, eles deveriam garantir o mercado por 70 anos. O mercado de baterias de lítio, hidróxido de lítio e materiais católicos produzidos em Potosí. Vejam só é um mercado de longa duração. Com os chineses, o acordo tinha a mesma característica, tendo em vista que os chineses são os maiores produtores de bateria do mundo. E com os chineses, o acordo previa não produzir as baterias em território boliviano. Olha que interessante. Havia uma cláusula de que seria discutido a possibilidade de montar uma empresa I.L.B. Tibet, que é o grupo chinês, né? I.L.B. É Boliviana, é Tibet é chinês e produzir as baterias na China, porque seria mais barato produzir na China para fazer os carros na China. Não é, não fazer as baterias na Bolívia, fazer todo o processo de de, de de materiais catódicos, utilizar todos os recursos, fazer a industrialização dos resíduos, que é algo muito importante do projeto boliviano, e depois mandar para industrializar na China, industrializar na China com uma empresa boliviana na China. Algo quase impensável, mas que estava previsto nesse, nessa minuta. Ainda não foi feito um decreto como foi feito da empresa alemã. Né? É, o que acontece é que é, o golpe se coloca nesse sentido, principalmente nessa questão de como um país que, não tem, que tem uma potência econômica que não é extremamente relevante, vamos dizer assim, quer estar no centro do mercado mais de um dos mercados mais dinâmicos do atual sistema global. Então, essa é a pergunta-chave para pensar como foi dado o processo de ingerência externa que buscou trazer o poder para mudar de mãos o poder dentro da Bolívia. Os chineses propuseram fazer um acordo que seria bom mais ou menos bom para ambos. E acordo com a China tudo que os Estados Unidos não queria, então o acordo nem chegou a ser completado. O acordo ficou para ser é, finalizado como decreto. Né? Não foi possível finalizar a constituição desta empresa com a China. Então ficou nesse embaraço, porque se você for ver, vocês forem ver o, o no processo antes da eleição do, do ano passado, as manifestações se colocam ao redor da empresa alemã. Todo o tempo, a discussão era sobre a empresa alemã, não sobre a empresa chinesa. Diziam que o governo Morales era entreguista, porque estava entregando os recursos naturais para a empresa alemã. Sendo que, na verdade, estava possibilitando a industrialização somente dos resíduos. Só criou-se numa narrativa que é, deixou a população, inclusive pessoas ligadas ao MAS, com uma pulga atrás da orelha. Foi perceptível isso. Será que eles estão entregando? Nossa política nacional, nós vamos fazer sozinhos, vamos desenvolver isso. Estão entregando por 70 anos nossas riquezas. Então isso foi colocado e colocou em xeque o MAS, em certa medida, tanto que o Evo Morales acabou é, cancelando esse decreto que fundou a empresa é, alemã, boliviana. Então, a empresa é, chinesa Deu as cartas que possibilitariam um grande negócio. A Alemanha já tinha dado as cartas que eram benéficas para a Bolívia, porque eles aceitaram garantir mercado, mão de obra boliviana, etc. Mas, mesmo assim, encontraram formas de desestabilizar esse processo. Então, o golpe surge ao redor do lítio como um dos pilares do golpe, vamos dizer assim. Não, dá, não diria que é o fator determinante total do golpe, mas, de fato, é um fator importante, porque um mês antes das eleições é quando o grupo de comitê cívico de Potocina, né, na figura do Marco Pumari, resolve fazer uma greve de fome contra esse acordo que já tinha sido feito há um ano. Olha só que interessante. Então, é nesse ponto que está colocado o golpe. Então, fundamentalmente, é a questão como que um país pobre quer ser centro num mercado dinâmico. Esse é o ponto que eu acho que é assim que eu tento dar minha resposta para o Léo. Sobre as eleições, Vanessa... É, eu acho que com relação à empresa alemã que eu já pincelei né, dentro da sua pergunta, mas está colocada a continuidade do processo de câmbio. O Luiz Arce, o candidato que tem a maior intenção de votos atual do MAS, que é o candidato do MAS, ele é, foi um dos articuladores de todo esse processo. E vejam só, o processo de câmbio boliviano ele não é um projeto comum de desenvolvimento capitalista de qualquer, como qualquer outro. O processo de câmbio boliviano, ele é colocado como um projeto de transição. Ele não é colocado, ah, vamos aumentar a renda e acabou. Não. Ele está colocado como fundamento alcançar uma sociedade é, socialista comunitária. Ou seja, no horizonte, e nós vamos trabalhar para alcançar essa sociedade, vamos elevar a renda, que é o que nós temos a fazer agora, mas o nosso horizonte é alcançar o socialismo comunitário. Ou seja, é alcançar uma sociedade que viva em harmonia com a natureza, que tem esse ponto central, né? e aí depois eu vou complementar com a pergunta do Mariano, mas que tem é, essa orientação que busca inspiração nas comunidades originárias. E por isso tem tanta legitimidade com a população boliviana. É a ideia do viver bem, né? dentro do processo boliviano. É esse horizonte que está sendo perseguido. Então... É nada mais do que natural, o ar se ganhando, é, reinstalar esse processo esse caminho da transição a uma sociedade mais justa, que é o que está colocado no processo de câmbio boliviano. Por isso que é um processo de mudança. Né? Mudança para quê? É uma mudança, uma sociedade do vivir bien, que é baseado nessas origens das comunidades andinas, principalmente, mas também articulando com as comunidades das terras baixas no país. Então, esse é o ponto-chave do processo de câmbio. Ele não é algo pronto, ele não é uma receita de bolo. Ele é um processo de transição, em construção. É a busca de construir equilíbrios entre a necessidade de satisfazer a fome, de dar condições materiais para as pessoas e transitar para uma sociedade mais justa. Eu acho que essa é a chave do sucesso que teve o projeto boliviano e por isso não foi possível, dentro de meios de low fare, legais, entre aspas, derrubar o Evo Morales foi preciso um golpe violento com um assassinato de pessoas que estavam simplesmente defendendo uh, os seus direitos democráticos. Então, o processo boliviano tem esse, essa característica cheio de contradições, evidentemente, que que são parte de um processo de construção, mas que logrou avançar radicalmente o país como o próprio Mariano colocou, reduzindo a pobreza. Foi a maior redução da desigualdade, segundo o indicador de Gini, da região no período progressista. Então, é, o projeto é, é totalmente plausível de ser retomado. Agora, resta saber se tem que, terá, será necessário dar alguns passos atrás, dada a crise econômica profunda que quem assumir vai ter na mão, por conta, entre outras coisas, da pandemia e de um golpe que limpou os caixas, provavelmente, do Estado. É, esse é o desafio para continuar, mas possível é. E aí o lítio, indo já para a pergunta do Mariano, é, continua sendo a aposta do futuro, só que isso vai ter que ser acelerado, porque, mais uma vez, a pandemia coloca em xeque todas as, as, as formas de organização social, principalmente ao redor da questão energética, na utilização de combustíveis fósseis, essa, esse impacto radical do ser humano na natureza. Então, a busca pelo carro elétrico como uma saída nesse desse campo vai ser acelerada, a meu ver. E a Bolívia, se quiser assumir o protagonismo nesse setor, vai ter que acelerar também. Só que acelerar em meio a um processo de desmanche nacional feito por um golpe de Estado violento, é algo que é um desafio muito grande. E leva tempo, como você coloca. A perspectiva do projeto é em 2023 exportar baterias bolivianas para industrializar, para montar os carros alemães na, na Europa, neste ano, a partir de 2023. Então, esse era o projeto do. O primeiro grande salto boliviano estava previsto para 2023, exportando baterias. Tendo já montado toda a cadeia produtiva de processamento da matéria-prima e criado condições para a endogenização no processo produtivo ao redor. Por exemplo, uma empresa privada de Cochabamba criou um carro elétrico boliviano. Uma ousadia sem tamanho para um país pobre como a Bolívia. Vejam só que interessante. Isso gera convulsões. Imagina o que, que o Tesla lá, o Musk, está pensando. Quando a Bolívia é uma empresa, é um empresário boliviano é Estado. O fato de ter lítio na Bolívia e a Bolívia demonstrar que tem capacidade de produzir as baterias, fez com que empresários que querem ganhar dinheiro montasse uma fábrica de produção de carro elétrico dentro da Bolívia. Bom, isso coloca cheque nas questões. Mas, o projeto ainda está de pé. Estava tão enraizado no imaginário social, o projeto do Lítio, que ficou difícil para os golpistas, sem ganhar a eleição, é, desmanchar o que foi feito. Eles simplesmente paralisaram. Eles trocaram várias vezes a direção da empresa, etc. O Fernando, que conseguiu e a Bolívia e visitar as plantas após o golpe, pode até falar um pouquinho mais, eu fui antes, depois eu não consegui mais ir. Então, é, eu acho que é nesse sentido que eu deixo a minha conclusão no nosso debate. Muito obrigado. Bom, é, por fim, muito obrigado pelas perguntas. e Agora, sobre, essa, sobre a primeira pergunta do Leonardo, é, se o mer mercado a relação com a China, etc. É, eu tenho a seguinte questão a dizer: é, o mercado com a China é um mercado de pode se vir a ser um mercado de commodities, talvez no futuro caso mas não ganhe as eleições. E vou dizer por quê. É, com relação aos ciclos econômicos que a Bolívia, que a Bolívia viveu em toda a sua história foram sempre marcados pela exploração de matérias-primas. Primeiro, desde a Colônia, Prata, o Tocitinho tinha a maior mina de prata do mundo. Depois, o Estanho, o Estanho para a produção de latas de vários tipos. Você teve, inclusive, a Disney fazendo personagem baseado na riqueza, na tanta exploração que havia sobre a mão de obra dos mineiros bolivianos, que é o Tio Patinhas. É, depois disso, veio o Gás Natural. Como se sabe, a Bolívia tem... 0,1%, isso com dados da British Petroleum, da BP, 0,1% da das reservas de gás mundial. Isso é muito, muito pouco, 0,1%. E isso significa que as reservas bolivianas de gás, no longo prazo, tendem a acabar. E isso significa que a Bolívia precisa de iniciar outro ciclo, mesmo para as elites do país, mesmo para se manter enquanto país de pé. Porque quando você teve a privatização total, o abandono das receitas no petróleo do período neoliberal, nos anos 2000, gerou uma convulsão no país. Porque você tinha o um abandono dos serviços públicos, tinha abandono, a pobreza chegou a 60%, um pouquinho mais, 60% da população. Isso é muito alto. Deixou a população a relento mesmo. Então, até para o país se sustentar como tal, a transição do gás ao lítio é uma necessidade, independente de quem esteja no governo. A questão é como que isso vai se dar, como vai ser esse projeto. Bom, é, essa relação com o mercado com a China, eu queria só pontuar que ela talvez não tenha sido a melhor possível. Por quê? Justamente como o Fábio apontou, as baterias de lítio, e eu tenho que fazer um parênteses aqui, nem toda bateria é igual uma outra, a bateria que se faz em um satélite é diferente da bateria que tem no celular de todo mundo aqui, que é diferente da bateria, por exemplo para uma câmera fotográfica ou com carro elétrico. Tipos de baterias diferentes de Elite se fazem. Existem mais ou menos três ou quatro tipos de bateria, das quais a empresa boliviana, a de Elite Boliviano, conseguiu produzir três tipos já. Inclusive as demais utilizadas para os carros elétricos e para as distribuidoras de energia solar. Bom, é, essa questão da Bolívia não conseguir fazer as baterias já com a pré-acordo chinês, na própria Bolívia, era uma parte negativa do acordo, mas ela se justificava na medida que a química fina para purificação do lítio já é um certo avanço. O outro ponto importante é a exportação de capitais estatais bolivianos dentro da China, que dentro de um lugar onde você tem mais aprendizado tecnológico, onde você tem maior dinamismo econômico e onde você pode aprender a partir da negociação conjunta, foi o que os chineses fizeram em boa parte para ascender tecnologicamente e produtivamente no mundo. Bom, com relação ao lítio, ao golpe, à Alemanha e etc. Bom, o golpe na China, o, o golpe na Bolívia, ele se deu a partir de uma confusão que havia com relação ao acordo com a Alemanha. Na Alemanha é, era muito interessante para eles, garantiu o um mercado. Não precisa ser da produção da commodity, pode ser da bateria, que é mais tecnológico. Hoje você tem a dispersão da cadeia produtiva ao redor do mundo. A Ásia conseguiu crescer muito em relação a essa distribuição produtiva que existiu. E Então também seria vantajoso a Bolívia conseguir algo formidável, que é a produção de baterias mais robustas para os carros elétricos. E também a Alemanha garantiu um mercado quando o país está em, decres em decrescimento com relação à sua produção de baterias. E, bom, essa confusão que houve foi com relação ao seguinte fato. A Bolívia, teoricamente, deveria ter a sua soberania na extração do material. Como a Bolívia não tinha as melhores tecnologias para purificar o lítio e para produzir o hidróxido de lítio, que é o metal utilizado nos materiais anexos à produção da bateria, porque a bateria não é só o lítio produzido. Tem os materiais eletrônicos, componentes anexos, e o hidróxido de lítio entrava nessas questões, entrava nesses componentes anexos. Bom, é, os, os dejetos produzidos pelo lítio boliviano iam ser utilizados numa empresa mista. Isso foi alvo, isso foi motivo de campanha de desestabilização com o dizer que estavam se entregando por 60 anos é, as riquezas bolivianas para os alemães através desse processo. É, isso deu muita confusão, porque justamente ao passar do tempo houve um processo de isolamento, crescente isolamento do da do governo boliviano, da empresa estatal boliviana, a ILB, do processo de comunicação popular, de comunicação à sociedade. Não houve, houve um trabalho tão grande com relação, como por exemplo com o gás, com a mineração, não houve um processo tão grande da associação com os sindicatos, com a própria população organizada. Isso, ao longo do tempo, começou a se distanciar. E esse distanciamento pouco permitiu a defesa desse projeto. Pouco permitiu a defesa desse projeto. Houve até, inclusive, é, a confusão no dizer que talvez estaria se entregando mesmo, que talvez não estaria sendo o melhor projeto. Mas há que se entender que também a Bolívia ainda não tem as melhores tecnologias para produzir tão bem esse material, para purificar de maneira competitiva internacionalmente e por isso ela precisa das concessões, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Hoje a Bolívia não tem o mesmo padrão tecnológico da Alemanha, da China, dos Estados Unidos, isso é por óbvio. E para conseguir acender a um processo produtivo de maior tecnologia, tem que saber essas parcerias de cooperação que são super importantes. E essa confusão na forma, a campanha de estabilização isso essa confusão na forma com que se na forma com que se daria o processo, permitiu o ataque ao governo. E, e se, os ciclos econômicos, eles como eu já falei do gás, eles vão diminuir, isso implica que, independente do governo que tiver, vai ter que ter um projeto para Bolívia, vai ter que ter um projeto político. E seja uma exploração só de commodities, ou uma ideia um pouco assim, traz o Elon Musk que faz as baterias da Tesla aqui, é, eles são projetos desse sentido assim, precisa para sobreviver, mas não tem esse tipo de transformação, não tem um sentido de investir na melhoria da qualidade de vida, não tem um sentido de distribuição de renda, de redução da pobreza, todo esse pacote, o projeto é diferente. Ter que usar o lítio por causa da caída do gás, isso vai ter que acontecer. Porém, isso não vai acontecer da mesma maneira, por isso os projetos Parece que travou. Parece que travou. Sim, ele concluiu a imagem. Sim. Deve, Deve voltar ainda. na sequência. A minha internet também está caindo todo o tempo aqui. Tá. Dá mais um segundinho. O do 5G que não chega nunca. <risos> Bom, eu posso fazer um complemento enquanto ele volta? Claro, claro. É, ele colocou uma questão importante, que é essa queda do, do gás, né? porque o mercado de gás ele é muito importante, ele é determinante, é o maior produto exportado e que gera maior renda na Bolívia. E se sabe que o, o gás vai perder a força dentro da economia boliviana, eles têm a noção disso, que eles, que eles precisam, urgente, é, transformar a matriz exportadora da Bolívia. É, e nesse sentido, o grande projeto e do qual o lítio se colocou dentro é, é a ideia de é um projeto que se chama Bolívia Coração Energético da América do Sul. E ne, dentro desse projeto está o lítio e não por acaso, em 2017, o lítio, o projeto do lítio e a empresa ILB foi criada nesse ano, eles migram da mineração, da Comibol como um departamento da Comibol, para o Ministério de Energias. Né? Então, a Bolívia se coloca como uma, um país que será fornecedor de energias. E, nesse sentido, é, o lítio aposta para o futuro mais longe. Mas, no curto prazo, a ideia boliviana é transformar a Bolívia no exportador de energia elétrica através da produção em hidroelétricas Então, há um investimento muito grande em aproveitar o, o, a estrutura hídrica do país. Então, há muitas hidrelétricas sendo construídas na Bolívia para exportar energia para o Brasil e para a Argentina. O que seguraria, enquanto o projeto do lítio não se estabelece, a, o equilíbrio econômico da Bolívia. Está sem som, Léo? Ah, deixa eu Tá? Então, era, é, aproveitando que ele caiu, já colocando esse ponto. Né? O, o, a Bolívia se coloca como um país produtor de energia. Alô? Ah, oh, o Fernando vendo? voltou. Agora sim. Voltei, um gente. Desculpa, tarde. caiu a conexão aqui. Léo, é... vê se você consegue tirar o segundo Fernando, mas enfim, tudo bem. É... Posso tomar então? Eu só comentei, Fê, no... quando você saiu, que a Bolívia propôs se transformar no coração energético do Sul. Eu já fiz esse comentário. Uhum. E quando... Bom, quando teve a questão do, do pré-sal no Brasil, demorou-se mais ou menos quase 10 anos para a produção de petróleo chegar a um nível tal que, que fosse de importância, pro, bem grande importância estratégica para o Brasil. Esse mesmo tipo de processo vai se dar para a Bolívia. Porque assim como a Petrobras, assim como o Brasil teve um processo autônomo, é, soberano, para conseguir produziu o petróleo a 10 mil metros abaixo da terra, de maneira só com a empresa do, da Petrobras, fazendo concessão apenas com outro campo, depois teve o desmonte. Com a Bolívia é o mesmo sentido. Você criou um processo em três fases, que era o projeto piloto, que é o processo industrial e industrialização. Com relação ao projeto piloto, ele já tem o controle de maneira não de maneira industrial, mas em pequena escala, de todo o processo. Todo o processo de produção do lítio. É fazer a, a bateria, os materiais catódicos, os materiais anexos à produção da bateria. Inclusive, as pequenas baterias utilizadas elas foram colocadas num, process, num projeto para distribuição energética de painéis de luz solar nas áreas dispersas e longínquas da Bolívia, onde você não tem acesso à rede elétrica, etc. Então, você também com relação aos fertilizantes, você teve o, os dejetos da produção de, de lítio, eles foram utilizados para a produção de fertilizantes, que no ano passado já conseguiu ter uma renda em 33 milhões de bolivianos. Então, hoje você já tem esses projetos andando e acho que talvez se não tivesse a pandemia, talvez se não tivesse todo esse processo de desestabilização, porque depois do golpe caiu a produção, a produção pequena, em pequena escala de carbonato de lítio, é, de também do, dos dejetos para produção de fertilizantes, caíram. E acho que se não tivesse essa pandemia, o golpe, talvez estivesse pronto esse ano, como era a expectativa, a grande fábrica de extração de carbonato de lítio. É, e para isso a produção vai vir como o Fábio falou em 2023, é talvez a longo caso consiga se perpetuar esse projeto, é, mas eu acredito que a produção financeira com relação a isso, ela chega mais ou menos apenas com a Alemanha nos, nos atuais valores do chega próximo aos atuais valores do gás boliviano. Por isso que você tem que ter e eu defendi isso na minha ideia minha inserção do projeto é você tem que aumentar essas parcerias internacionais que a Bolívia está fazendo, seja com chineses, seja colocar também outros parceiros, como japoneses, coreanos, outros lugares que queiram fazer, que tenham indústria automotiva, porque eles precisam desse maior desenvolvimento para chegar nos níveis de renda que o gás está tendo, atualmente, bem como conseguir um projeto de industrialização que gere muito emprego. Por quê? Hoje, o proje... o... a produção industrial de... de baterias de lítio, ela usa pouca mão de obra intensiva. É muito investido em, muito investimento em tecnologia, tem muito investimento em capital, porém a... a mão de obra utilizada não é tão ampla nesse sentido. Você usa bastante para extrair o material, você usa bastante para produzir todo o processo produtivo em volta, você gera muito emprego quando você tem emprego industrial, é, mas a quantidade oh, de obras é reduzida. A gente tem que fazer a amarração. Desculpa mesmo, que. <risos> Não, tudo bem. Aproveitou. Tenta, tenta fazer a amarração da, da análise do, das perguntas da, da Van e do, do Mariano. Perfeito. É, com relação a uma síntese, com relação a isso, eu acredito que o projeto está em jogo a forma como vai se dar esse projeto, porque industrialização, porque a exploração de lítio é um fato que vai ter que ocorrer por causa das transições das transições de ciclos econômicos da Bolívia. Vai descer o gás, as, provavelmente até 2025, 2026, a Bolívia não vai conseguir manter os atuais níveis de exploração do gás e, portanto, o lítio se transforma numa não numa alternativa, mas num imperativo de sobrevivência econômica, da balança comercial, do financiamento do Estado. Com essa descida, a, a exploração do litio vai ser um fato. Mas a forma como vai se dar o projeto está em disputa nessas eleições agora. Seja um projeto industrializante que envolva desenvolvimento tecnológico, produtivo e comercial para Bolívia, ou um processo puramente simples de venda de commodities, de desestruturação de um projeto de fato de desenvolvimento, para apenas de sobrevivência e manutenção das pessoas que governam a Bolívia. Acho que é a síntese que eu posso deixar. Bom, para agradecer da minha parte. Deixo para, para o Mariano dar um beijo também. Muito obrigado, foi excelente a contribuição. A gente vai, fazer, vai procurar fazer um, um ping-pong, deixar o relato do, do esclarecimento que vocês como estudiosos e, e colaboradores, colocaram efetivamente um outro patamar a contribuição do lítio. Da minha parte, muito obrigado. Eu me agradeço muito, foi muito elucidativo, aprendi muito aqui e tenho certeza que todos que nos assistirão e que lerão também nos sites e blogs também ficarão muito esclarecidos, coisas que nem todos conhecem, né? tem muita questão técnica, mas a geopolítica do lítio é realmente algo fascinante muito obrigado muito obrigado Leonardo também Mariano, Vanessa, pela oportunidade também muito agradecido me parece que que conscientizar sobre a questão do lítio é muito importante porque bom o bueno, capital transnacionalizado por lo que va é, es é por por los recursos naturales y la soberanía. Entonces, eh, me parece vital eh, poner en conocimiento un poco esto eh, y lograr también salir un poco de, simplemente de la cuestión eh, de que si eh, se da golpe por el litio, etcétera, cosas que, bueno, lo hemos visto como pasó en el Congo, ¿no? Con Patriz Lumumba. Eh, pero es, es importante también entender una cosa más prospectiva, es decir, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué Es decir, eh, bueno, se quieren quedar con esto. Bueno, se quieren quedar con esto. Los latinoamericanos tenemos que defendernos para eh, defender nuestros recursos naturales. Que ante un continente tan desigual como el nuestro, el más desigual del mundo, eh, cómo esto puede ser un recurso para combatir esa desigualdad estructural. Muchas gracias. Aprendí muchísimo. Gracias. É, pela oportunidade, fico à disposição se alguém quiser é, entrar em contato depois também para outras discussões. Muito obrigado, Leonardo, pelo convite e Mariana e Vanessa pelas excelentes questões. Bom dia para todos aí. Bom dia, gente. Léo, você tem que cortar a gravação Parar de gravar